Este é o terceiro vídeo de uma série de 16 vídeos explicando e mostrando passo a passo como montar as suas referências. Então fique ligado, já deixe o seu like, se ainda não for inscrito se inscreva e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo e é claro, se tiver qualquer dúvida escreva. Neste vídeo vamos falar sobre monografia, especificamente sobre trabalhos acadêmicos, como referenciar TCCs, dissertações e teses. A parte que envolve os livros estão no segundo vídeo da série. Ah, e não se esqueça de ver o primeiro vídeo, pois há particularidades que se repetem em todos os outros vídeos e eu gravei todas essas particularidades em um só, justamente para que você não fique perdendo tempo. Lembrando que este formato de organização das referências estão de acordo com a NBR 6023 de 2002. Bom, muitas vezes nós utilizamos outros TCCs, é, TCCs de Graduação, Especialização, Dissertações, Teses. Neste caso, como que nós vamos referenciar? Vamos então aos exemplos. Vamos lá. Os elementos essenciais são autor, o título, o subtítulo se houver, a data que é o ano de depósito, o número de folhas ou volumes, a categoria que é o grau e a área de concentração, a unidade onde foi defendida, o local, a data, que é o ano da defesa. Nem sempre o ano de depósito é o mesmo ano da defesa. Então observe este primeiro exemplo que segue exatamente aquilo que foi dito. O nome do autor, o título, subtítulo, seguido do ano da, do depósito, a quantidade de folhas, ou a modalidade do trabalho, local, a cidade e o ano da defesa. Um segundo exemplo, em que nós temos aqui três autores, segue-se as mesmas informações. Neste outro exemplo, é um trabalho de conclusão de curso de uma especialização, então você coloca lá a categoria, que é a monografia, a especialização, neste exemplo em gestão ambiental, Agora seguindo um exemplo de uma dissertação de mestrado e logo adiante a tese, uma tese de doutorado. Então neste caso aqui ao invés de colocar a quantidade de folhas, como é uma tese apresentada em dois volumes, então você cita a quantidade de volumes. Bem, se você fizer uso dos trabalhos em meio eletrônico, assim como eu expliquei no vídeo sobre como pesquisar referências na internet, aí você vai acrescentar o um endereço onde que você localizou, assim como está neste, nestes dois exemplos aqui. Então segue-se as mesmas informações e logo após vem o disponível em e quando que você fez o acesso. Bom, essas são as orientações para a categoria monografia, tanto os livros que foi apresentado no vídeo 2, quanto a produção acadêmica apresentado aqui neste vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, escreva, escreva também se você gostou, se não gostou, se tem alguma sugestão, isso é muito importante para que eu continue produzindo vídeos que possam realmente te ajudar. Não se esqueça novamente de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos para ajudar o canal e no próximo vídeo da série de referências bibliográficas eu vou tratar da publicação periódica sobre os artigos científicos. Um forte abraço e até o próximo!